Oi gente, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo da série Estou Grávida e agora é que eu quero contar para vocês essa experiência de estar grávida, de ter um neném em outra cultura, de como funciona e tudo mais. O plano é ter toda sexta-feira vídeo, mas às vezes né acontece um imprevisto ou outro, como nas duas semanas aí passadas, então é, acabei que não consegui gravar vídeo, mas estou aqui é, para continuar essa série e contar para vocês o que tem acontecido e o que aconteceu nessas últimas duas semanas aqui, é, estando grávida, tá? Tem os dois vídeos anteriores é, que eu fiz, vai estar tá aqui em cima nos cards ou aqui embaixo na descrição. E aí você pode assistir como foi a descoberta, como foi esse primeiro trimestre da minha gravidez e é, hoje eu vou contar para vocês como foi o meu encontro com a parteira, Pra quem não me conhece, meu nome é Débora. e esse aqui é mais um vídeo do meu canal Sapato Pelo Mundo. Se você é novo nesse canal, já se inscreve aí e se você já quiser curtir esse vídeo aí pra não esquecer depois, vai ser bem legal também, tá bom? Bastante coisa já aconteceu, minha barriga tá começando a crescer agora e dá pra ver um pouquinho aí da diferença. Eu tô mais gordinha, minha cara tá mais inchada, eu... Já engordei também um pouquinho, acho que até é, mais do que, né, o normal. É, na realidade como diz o Sim, eu como muito, mas também, não sei, eu tô engordando, gente. Eu acho que é, faz parte. Todo mundo fala que é normal, né, que a gente engorda mesmo. Mas, claro, eu tô tentando me policiar pra também não engordar muito, não comer muita besteira, apesar que às vezes é bem difícil. Eu estou com 18 semanas, que é aí basicamente 4 meses. Eu sou bem confusa com esse negócio de semanas e meses. Eu tenho que ficar contando, porque eu sou muito atrapalhada, né? Quem me conhece sabe que eu sou atrapalhada. E agora, grávida, eu tô um pouquinho mais atrapalhada que o normal. Então, gente, se eu falar alguma coisa errada aqui, ao contrário, deixa aí nos comentários e me corrige me ajuda, porque tem dias que tá difícil aqui a confusão de números e coisas também que eu preciso fazer aqui na minha cabeça. Eu tô na expectativa, né, de tudo que vai acontecer, de todo esse processo de gravidez... É algo novo, né? Algo que mexe bastante com a gente, com os nossos hormônios. E eu acho que em outra cultura fica um pouquinho mais aí aguçado, né? Todas essas emoções, todas essas coisas é, de, de estar grávida, longe de casa, longe da família. E tudo isso, né? Não falar sua língua, não conversar com, por exemplo, um médico no seu idioma. É bem mais difícil, eu acho que é bem mais... É algo bem mais é, estressante na realidade, né? Então, para mim tem sido um desafio, né? Viver tudo isso, mas assim, eu tô na expectativa, eu tô feliz e tô caminhando conforme as coisas vão acontecendo. Para quem não sabe, aqui na Dinamarca eles prezam muito pelo parto normal e humanizado. Então, é, aqui vai acontecer, pode acontecer, mas muito raramente, se for mesmo algo... É algum problema ou alguma coisa acontecer, eles vão fazer cesárea. Mas como eu conversei com a parteira, ela falou que aqui é o parto normal, o parto humanizado, que é o que vai acontecer, é o que eles vão tentar fazer ali é, até o último momento. Em últimos casos mesmo é que vai acontecer aí o parto cesárea se realmente for necessário, se não o tempo todo eles vão tentar o parto aí normal, tá bom? Então, aqui não tem essa de você escolher entre um e outro. Tem só apenas uma escolha e só vai acontecer a outra se for realmente necessário. Aqui você tem atendimento médico, né? Você conversa com a médica, mas a maioria dos seus atendimentos é com a parteira. Eu tava bem ansiosa pra conversar com a parteira, afinal, eu nunca tinha conversado com uma parteira, né? Nunca... Tinha passado pela minha cabeça é, esse lance de você né, conversar com uma parteira na vida. E eu tava assim, na minha cabeça, eu achava que ela seria uma senhora, né? Uma pessoa aí já de 50 anos e tal. E não, foi engraçado que quando ela me chamou, ela era uma moça bem mais nova que eu. E super simpática, conversou comigo ali é, na, na entrada, né? Super de boa. Então, foi bem legal ali esse primeiro contato e uma surpresa para mim que eu achei que seria aí uma pessoa bem mais velha. Outras pessoas comentaram que sim, podem ser sim, umas pessoas mais velhas, parteiras mais velhas, mas também tem aí as mais novas, né, que estão entrando aí é, no ramo de parteiras, é, bem mais novas e, e é super legal também ter essa mistura aí de é, gerações, né, um aprendendo com os outros. Essa moça que é a minha parteira na realidade não é ela que necessariamente vai fazer o meu parto porque porque como o meu parto é no hospital pode acontecer de ser outra pessoa então elas vão se comunicando aí entre elas né é pra ver é, no dia quem vai estar tá ali pode ser que ela seja a pessoa que esteja no dia e faça meu parto como pode ser outra pessoa se o seu parto é feito em casa geralmente são duas parteiras também e aí Pode acontecer, né, se a, a pessoa tá em trabalho de parto por muito tempo, elas trocarem aí os horários. Mas, geralmente, quando você tem o um filho em casa, aqui, a parteira é a mesma. É a mesma que conversa com você todos os encontros e é a mesma que vai fazer o seu parto. E também a outra que vai vir aí pra cobrir o seu horário, se por um acaso se estender muito, né, o tempo ali da pessoa trabalhando, ou a mulher está em trabalho de parto por muitas horas, então elas trocam entre elas. Então, acontece isso. Mas no hospital pode acontecer de ser a pessoa que está trabalhando ali naquele dia, aquela parteira que tá naquele hospital aquele dia. Então foi isso que ela me falou, na verdade foi uma das primeiras perguntas que eu fiz, se ela seria a pessoa que faria meu parto, e ela disse que não necessariamente. Uma coisa que eu achei bem interessante é que no Brasil você sempre conversa com obstetra, né, então é, você sempre ali conversa com a sua médica e geralmente é ela também que vai fazer o seu parto. Eu não sei como funciona agora no Brasil, né, como que tá né, com relação às parteiras, o parto humanizado, em relação a isso, porque eu não tô no Brasil, mas se você souber aí, tem alguma experiência, conta aí pra gente também como foi a sua experiência, se você teve parteira no Brasil ou se foi apenas, né, o obstetra ali que te acompanhou e que fez o seu parto também, deixa aí nos comentários essa primeira conversa com a parteira na realidade foi mais para conhecer mesmo para eu conhecer ela e para ela me conhecer então ela fez algumas perguntas sobre a minha vida é, sobre a vida do Simon o que a gente faz enfim é, como eu vim morar aqui essas coisas assim mais para ela me conhecer ela também perguntou como que é o lance do pré-natal no Brasil como funciona mais ou menos claro que eu contei ali com a experiência de algo que eu já vi, não com experiência própria, né? Então eu fui contando como eu sei algumas coisas, ou amigas que tiveram filhos no Brasil, e eu fui contando, mas é claro que experiência própria mesmo no Brasil eu não tenho, então não pude aí ser tão conclusiva na hora de dar a minha opinião ali para ela de como funcionam as coisas no Brasil. Uma outra coisa era, meu medo era encontrar uma parteira que não fosse, que não falasse inglês, e, ou que fosse, assim, muito é, mal-humorada, né? E aí eu não ia me sentir muito bem, não ia me sentir confortável. Então, é, eu tava, assim, torcendo, né? Pra que fosse uma pessoa que falasse inglês, que a gente poderia se comunicar melhor. Apesar de eu estar falando um pouquinho de dinamarquês, eu prefiro ainda me comunicar em inglês. Então, é. Eu queria muito alguém que fosse assim e foi legal por ser uma pessoa mais nova, né, poder me comunicar melhor. Claro que as pessoas mais velhas aqui, elas falam inglês, mas muitas vezes elas preferem falar mais em dinamarquês. Então, eu acabo ficando mais insegura, assim, na hora da comunicação. Então, foi uma das coisas que também me aliviou aí na hora de me sentir acolhida, né, e me sentir é, melhor ali no consultório dela. E outra coisa que, né, eu tava querendo muito era que fosse uma pessoa, assim, simpática, né, bem-humorada e que deixasse aí a nossa conversa, né, e toda essa consulta mais confortável, né, porque médico aqui, eles são tão frios, eles são tão é, gelados que às vezes você, você nem consegue... Nem conversar direito com eles, mas com ela é diferente, com a parteira foi algo mais íntimo, né? Algo que você pode conversar. Ela falou que você pode falar o que você quiser, conversar, fazer muito, fazer perguntas, enfim. Então foi algo mais aberto e algo que eu achei bem legal e eu me senti muito bem, assim, conversando com ela ali nesse primeiro, nesse primeiro encontro. Ela também fez algumas perguntas para mim, também, como eu tô me sentindo, essas coisas assim, é, ela deu algumas informações sobre telefones, né, qualquer coisa que possa acontecer, se eu quiser tirar alguma dúvida, é, ela me mostrou alguns telefones que eu posso ligar, conversar com ela, ou conversar com outra pessoa, ou se, né, quando eu estiver em trabalho de parto, ligar para o número certo. Então, tudo tudo aqui tem umas regrinhas e aí ela foi me falando tudo que é, poderia acontecer e tudo que eu posso fazer se alguma coisa acontecer. Ela me deu alguns papéis também de consultas que eu terei com ela, consultas que eu ainda vou ter com a médica para fazer alguns exames. Então, eles, eles dão tipo um calendário que eu mostrei no vídeo anterior, eles, ela me dá um outro calendário um pouquinho melhor, já com as datas certinhas de... Para seguir né, esse pré-natal e para seguir os encontros aí com ela certinho, para ela, né, ir vendo o crescimento do neném, enfim, acompanhando, né, todo é, esse pré-natal. Ela também deu alguns, algumas informações de vídeos, né, que eu posso assistir, principalmente vídeos que eles fizeram aqui para orientar mesmo é, né, como que funciona o hospital, como que funciona a sala de parto, enfim, eles têm todos uns videozinhos falando de como que é ter um bebê em casa, como é amamentar, enfim, é, esses tipos de vídeos que ela foi falando para eu ir assistindo para ir já é, aprendendo né, e acompanhando algumas coisas que vão acontecer aqui. Mas esse primeiro encontro foi basicamente isso, foi mais conversa, foi mais é, trazer algumas informações para mim. E no finalzinho, assim, do nosso encontro, ela ouviu o coração do neném, né? Ela, ela colocou um aparelhozinho bem pequenininho aqui e, na barriga e ela pôde ouvir o coração do neném. Então, deu pra ouvir mais uma vez é, que ela checa, né? Como como tá os batimentos cardíacos, enfim... É, eu achei bem legal ouvir mais uma vez, então é sempre emocionante ouvir é, o coração do seu neném, né, de um ser que tá dentro de você. Eu ainda não tô sentindo ele mexer, é, 18 semanas na primeira gravidez, falam mesmo que é difícil sentir, se você sentiu aí o seu neném ou se você tá grávida de 18 ou sei lá quantas semanas, deixa aí quando... É, você sentiu o seu neném ne mexer. Eu ainda não senti, espero sentir aí logo e ver qual vai ser essa sensação e essa experiência de sentir o neném aí dentro de você. É, eu tenho assim, eu vejo que eu tô crescendo, né? É, minha barriga tá crescendo, eu vejo que meu corpo tá diferente, mas quando você não sente o neném mexer, você tipo, ai, ah, será que tem alguma coisa aqui dentro mesmo? Tem, mas você fica com essa sensação de que não tem, então é bem engraçado, às vezes estranho também. Mas eu sei que tem, né, que tá crescendo e que as coisas estão indo aí bem, graças a Deus. Daqui duas semanas eu vou fazer outra som e saber se é um menino ou uma menina. E com certeza eu venho aqui contar pra vocês é, se vai ser um menino ou uma menina. E espero que vocês celebrem aí com a gente, independente do sexo do neném. Estou um pouco ansiosa, claro, com cada coisa que vai acontecendo, mas ansiedade não é bom, então tentar relaxar, tentar viver um momento de cada vez, um dia de cada vez e ver é, como as coisas vão acontecendo a cada momento, então essa é a minha expectativa, estou é, feliz e graças a Deus estou bem e espero ficar bem aí em todo esse processo da minha gravidez. Se você quiser deixar aí o seu comentário, se você quiser deixar aí a sua dica é, desse momento, se você quiser deixar aí sua, alguma palavra de incentivo ou de apoio, vai ser bem legal também ouvir de você é, aí nos comentários. Então deixa aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Não esquece de se inscrever nesse canal e vamos aí é, aprendendo e crescendo uns com os outros, como eu sempre falo, né? A ideia desses vídeos não é só trazer a informação, mas também aprender com vocês, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!